Olá você que é da cidade de Fortaleza e região. Convido a todos para participarem do curso sobre arrecadação, gastos e prestação de contas eleitorais. Venha saber tudo o que foi modificado nessa matéria para que você possa fazer um belíssimo trabalho nas eleições 2020. Você que é candidato, representante partidário, contador, advogado, venha se capacitar conosco. Será um dia inteiro aprendendo tudo sobre essa matéria. Até lá, espero você dia 23 de maio na cidade de Fortaleza.